No metrô indo pra <risos> prioridades, né? Fazer <risos> compras na, na Primer. Né? É uma prioridade, é porque a Thalita deu com a mala dela. É, a gente vai ver quanto que dá uma mala lá. Naquele centro a gente achou no Cabelô, por 30 euros, mas eu não quero comer, quero né? Os amigos da Tela que moram aqui em Lisboa deram a dica para se você quiser comer barato aqui. É, aqui nos supermercados tem como se fosse uma rotisseria, né? um, um espaço onde você pega a comida pronta vai pegando por, por peso. E nos próprios, no próprio mercado tem essa área para você comer. Então tem mesinha, talher, tudo, tudo que você precisa. Bem legal, isso é bem mais barato. Eu tava vendo. A gente pegou quatro tipos de, de comida, né? as duas. E tá dando algo em torno de 4 euros. 6,70 com a coca, né? Quanto foi a coca? Ah, deixa eu R$ É. O suco de laranja é o mesmo valor. Então tem aqui arroz. Cenourinhas, pra ser saudável, né? Importante. Com uhum. Bacalhau com natas. Bacalhau com natas. E uma deliciosa feijoada de camarão. Feijoada de camarão. Então, pra comer comida típica sem pagar caro, ótima opção. A gente vai pagar R$ 6,70 por duas pessoa. refeições. Ah, sim, pelas refeições. É na praça de alimentação tava sendo mais ou menos isso por pessoa, certo? Certo. A few minutes later. Bom, a gente acabou de chegar do centro comercial de Colombo, foi um dia longo de compras, mas o que a gente gostaria que tivesse sido, com certeza. Enfim, a gente tinha que ter ido pra comprar a mala da Thalita, e já que a gente tava lá, eu aproveitei pra comprar umas coisas que eu queria na Primark, que eu estava ansiosa pra ir novamente. Tem coisas com preços muito bons, outras nem tanto, mas eu senti a Primark antes... Ela não tinha uma qualidade tão boa A gente sentiu, tanto eu quanto a Thalita Que eles melhoraram bastante na qualidade dos produtos Então vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que a gente comprou Além da mala da Thalita Que no fim das contas a mala não tava com um preço tão bom assim Mas enfim, a gente tinha que comprar e é isso Esta saiazinha aqui, bem bonitinha Tava de 10 euros por 3 Então, achei que valeu bastante a pena Aliás, eu vou conferir tudo depois na notinha Pra ver se realmente saiu com desconto Se não saiu, eu me fugi Mas tudo bem Comprei essa meia aqui de coraçãozinho Que eu achei uma graça Acho que dá uma levantada no look esse lenço aqui que dá pra fazer diversas coisas: amarrar no pescoço, no pulso, no cabelo, na bolsa. Muito bonito. 3 euros. Óculos. 3 euros. Toquinha de banho. No Brasil não vende, né? Mentira. 2 euros, mas olha só é de qualidade. Meias, meia grossa, 6 euros, dois pares. Kit com escova de dente, fio dental e pasta de dente, tô a presente de uma escova aqui, 2,50. Kit de calcinha, 5 euros. Carteira, 4 euros. Fio dental diferentão, comprei de feliz, 1 um euro. Shampoo a seco. Confesso, você também gosta da ideia. Isso não lembro quanto foi, mas não deve ter sido mais de 2 euros. Meia. Meia do Harry Potter, 3 meinhos bonitinhos. 4 euros cada joguinho. Um deles é de presente pra minha amiga e outro é da Thalita. Comprei essa vela, uma Euda apenas. Quem compra vela de vez em quando no Brasil, de perfume pra casa, sabe que isso é muito caro no Brasil. Então, um Euda, R$ 4,40 bem barato. Sutiã. O sutiã aqui, gente, desculpa mostrar roupas íntimas pra vocês. Mas os sutiãs aqui na Europa, eles são daqueles, daquelas lojas caras no Brasil, tipo lounge rin, timíssimo, roupa, que eles vestem certinho, tanto na. tanto na. na taça, quanto na sua medida das costas. Então, vale muito a pena, porque nesses três sutiãs aqui, sutiãs, sei lá. Eu paguei 44 reais, 10 euros. Então tá muito bom, porque no Brasil uma vez eu comprei um na lingerie por 99. Só pelo fato dele me servir direito, sabe? Então vale super a pena. Eu comprei essa máscara aqui que tem ácido hialurônico. 2,50 máscara de rosto. Dessas que tá vendendo bastante no Brasil também. Comprei um vestidinho... Como chama essa estampa? Boa? De bolinhas, rosa. Foi 14 euros o vestido. É... Dá uns 60 reais. Não é um preço muito baixo, mas com certeza mais barato do que se tivesse comprado no Brasil. E por último, mas não menos importante. Chiquinhas pra amarrar do cabelo. Porque a minha gata destruiu todas as chiquinhas. Tava tudo faveladinho, então e 1,50 por esse montão, vale a pena. E foi isso de comprinhas, a Thalita tá ali tentando fazer caber as coisas dentro da mala dela. Vamos torcer por ela. Agora já é noite e a gente vai sair para comer alguma coisa. A gente já em casa, mas hoje não foi um dia fácil. Então a gente vai primeiro passar aqui na Casa Portuguesa do um Pastel de Bacalhau, um lugar bem tradicional. Tem bacalhau muito boa, os pastéis de bacalhau, que na verdade é tipo o nosso bolinho de bacalhau, tem bacalhau muito boa. A gente vai comer aqui depois vai para o mercado da Ribeira ver mais alguma coisa para comer. Já de madeira o bacalhau, aqui Nossa! Esse queijo é o queijo da Serra da Estrela, uma região montanhosa que tem aqui em Portugal. Muitas pessoas vão para esquiar. E né? Pra... É o meio termo entre o normal e o vinho do porto. É adocicado, mas nem tanto. O vinho é da Ilha da Madeira. A ela quer levar o copinho de souvenir pra casa. Posso filmar? Posso filmar, também. é muito conhecido. Filma, aí eu. Ah? <risos> eu estrago a câmera. A ah, gente saindo, ele ofereceu pra gente provar. Depois para acompanhar um bom tem que fazer aqui um bom chá. Depois também tem aqui uma bolachinha. O nome dela é raiva. Sabe o é que é se chama raiva? Porquê? Quando começa a comer vai sentir. Raiva que não vai conseguir parar. Aqui ela uhum. ficou um pouco surpresa de como a noite de, de Lisboa é viva, né? Tipo, as pessoas... Cara, é segunda-feira e tá todo mundo na rua, sabe? Tudo bem que tem muito turista, né? É, mas de a gente ouve campos, sim, é, mas a gente vê também bastante português. bom é que a gente descolou dois docinhos na faixa ali. Doces muito <risos> bons, cara. Ovos moles de aveiro. Delícia. Ovos, ovos moles a loja, de jeveiro. A loja é linda, as caixinhas dos doces são personalizadas Os vendedores são muito simpáticos Vale a pena ver aqui na rua, a gente Essa rua é maravilhosa pra você ficar uns dias Eu gostei que é um dia Que a gente veio e ficou aqui Porque aqui já tem muita coisa legal pra ver é, Faz dois dias já que eu tô aqui eu ainda não tinha visto essa loja Por exemplo, os doces de alveiro Praça do Comércio à Noite. é uma que é super tradicional aqui. Olha a, a, os pastéis de Belém. A gente sentou pra comer. Eu pedi um tag com vieiras, camarão, é, 3, isso Só o prato de entrada com três vieiras era 10,50, então achei que compensou. Aí eu pedi três croquetes com batata e vinho em outro lugar, mas 7.50, porque eu achei que esse aqui fosse demorar. Só demorava 20 minutos, mas não demorou nem 10. E a Thalita pediu peixe do dia com macarrãozinho de palhaçinha de sopa e mais uma taça. Cogumelo e, né, e repolho, não é macarrão. Cogumelo e repolho, não é macarrão. Quanto foi seu prato, Carriga? <risos> 2,14. 14, 14. com vinho. E é isso, pessoal Vamos comer Esse daqui é muito gostoso Ele é feito de queijo de cabra com cebola caramelizada E esse daqui é de choco Que é um peixe com tinta de lula Batatinha hum. e vem assim, O O conceito daqui é de comida de chef O então, colher é preto Tem um... é tinta de lula Tem um chefes conhecidos aqui em Portugal acessíveis Que é esse? Te dedico de que? É muito suave Bom pessoal, mais um vídeo chegando ao fim Se você curtiu, deixa o seu joinha, se inscreve no canal E amanhã a gente tá indo pra Porto, hein? Não perde!